A socialização da criança começa em uma fase da vida onde fantasia e imaginação comandam o processo. Entre 4 e 6 anos, brincar quer dizer trabalhar. A pré-escola é o espaço onde a criança aprende brincando. Para a criança portadora de deficiência mental, este momento de convívio com as outras crianças é decisivo. Integração ou discriminação. Esses são os dois caminhos que se abrem à criança deficiente. Seja qual for o caminho que ela irá seguir, uma coisa é certa. Agora ela começa uma nova fase da vida. Nessa fase, viver tem o mesmo significado de competir. Estamos iniciando uma fase em que o mundo do faz de conta abre espaço para o mundo da responsabilidade. Agora existe a preocupação com os horários e os deveres da escola. E também a expectativa dos pais e dos professores com relação ao desempenho escolar. O relacionamento com o mundo dos adultos se intensifica. Os desejos e sentimentos que a criança expressa costumam receber dos adultos respostas contraditórias, geralmente em forma de valores absolutos, o bem e o mal. É um momento delicado. Podemos estimular na criança o preconceito ou cultivar a solidariedade. que você viu Muitos professores não aceitam crianças deficientes em suas salas de aula. Não se sentem capazes, porque não são especializados. Ignoram como essa convivência pode ser enriquecedora para todos. No caso das crianças com deficiência mental, a falta de conhecimento sobre suas condições e suas possibilidades alimenta medo e cria fantasmas. Mas eu penso que o nosso olhar está completamente equivocado. Eu acho que, que é surpreendente conviver com eles. Né? Surpreendente mesmo, a cada momento. É, quanto mais eu convivo, mais eu acho interessante. Eu acho que para poder haver uma integração e uma mudança de mentalidade, também os portadores de deficiência têm que mudar a sua mentalidade e as famílias. Eu acho que as coisas são dos dois lados. Viver em sociedade passa a ser um desafio tanto para a criança deficiente quanto para as pessoas que convivem com ela. Nós temos crianças que não têm dificuldade, nós temos crianças que são às vezes hiperativas, crianças até assim com potencial tremendo, mas aquela criança incomoda. E desde que ela incomode, ela é colocada de lado. Então, o nosso sistema trabalha com aquela criança dentro de um padrão. Então, aquela que sofre um desviozinho de comportamento, de gênio, ou que incomoda, então, ela já é classificada de é, criança especial. Essas crianças, geralmente, eles ficavam numa sala, a pior sala da escola. A sala mais bonita era para os alunos bons, né? e essas crianças ficavam na sala piorzinha, que sobrava. A professora também era aquela professora que nunca trabalhou, que estava começando, ou que já estava aposentando, não, tava, não estava aguentando mais, quer dizer, as professoras corriam nessa turma. Também fora da escola, o dia a dia da criança deficiente mental é um desafio constante. E aí, o apoio dos pais é muito importante. Além de continuar o trabalho desenvolvido na escola, há muitas conquistas pela frente. Combater a inatividade, estimular as potencialidades, um verdadeiro aprendizado para pais e filhos. Diante de situações inéditas e desafiadoras, o sucesso depende da intuição e da vontade de se fazer o melhor. Muita coisa intuitiva para o Felipe, assim, né? Cada vez que vinha as dificuldades, como é que eu vou fazer? Então, às vezes, eu tive que, que inventar, né? Ser criativa nesse meu processo. E aí, bom, como é? O que, é que eu vou fazer para ele poder ir brincar? Eu tenho que trabalhar, né? Então, tive que inventar, começar a inventar o que eu chamo hoje as formas de integração. Eu saía pela vizinhança vai é dizia, olha, eu vou mandar o Felipe aqui na, na padaria ah, você pode olhar quando ele atravessar ora, eu recebi algumas, às vezes algumas pessoas que achavam a coisa mais incrível e diziam assim pode contar comigo, como também eu via pessoas Deus me livre, a senhora é doida de mandar esse menino a senhora não está vendo que a gente tem capacidade e se ele for atropelado, a senhora não deve me culpar Entendendo? Então, mas eu comecei a saber lidar com essas várias opiniões e fazer aquilo que também eu já estava com capacidade para executar. Né? E com isso ele criou toda uma relação na vizinhança, que ele anda sozinho pela, pela vizinhança toda, ele anda. Aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a nadar, aprendeu tantas coisas né? que fez com que hoje, por exemplo, seja um menino que ele, quando, não nessa escola, mas na escola do ano passado, ele ia e voltava sozinho para a escola. Está entendendo? Comecei a buscar outras, cada vez ampliando mais o universo dele de integração, levando ele para todo lugar né, que já havia agora passado esse sentimento, a vergonha dos olhares e tudo. Então passei a fazer, está entendendo, de maneira que é, não só eu me superasse, mas também quem está em volta. Muitas vezes. Quando os medos e equívocos de relacionamento são superados, o desempenho escolar da criança deficiente mental é que passa a ser questionado. O atraso em relação aos demais colegas de classe e as dificuldades constantes que tem a enfrentar são apontados como barreiras intransponíveis. A própria capacidade da escola em atender adequadamente as crianças portadoras de deficiência também é questionada. Para muitas pessoas, a saída é o ensino especializado. No centro especializado em neuropsicológico, a implantação do laboratório que chama Informativa, né, que é uma formativa né, de utilizar a informática, nós procuramos utilizá-la como recurso é, de excelência para a integração e interação. A máquina dá a resposta que o computador de deficiência não pode dar. Escolas especiais. Equipamentos e tecnologias sofisticados. Sem dúvida, uma situação ideal não só para alunos deficientes, mas para todos os alunos. Será que a integração só pode acontecer nessas condições? Não é o que mostra a experiência da cidade mineira de Lavras. Aqui, a APAI criou um projeto de ação complementar. Olha o camaleão, olha o rabo O objetivo principal é combater a discriminação e estimular a integração das crianças. Olha o rabo dele, não, ele cai. O Todo mundo vai ser serpente. Esta é uma história de uma serpente. Esse projeto já existe há dez anos. Desde então já vem sofrendo uma série de modificações, porque a gente vai observando, o que está dando certo, o que não está dando certo. É uma equipe formada pelo psicólogo que é o José Luiz, tem a nossa coordenadora que é a Des, que é uma pedagoga, tem as professoras hoje nós somos em três, né? E nós itineramos nas escolas. Nós temos a nossa escala fixa, que são três escolas por professor. Então nós atendemos um total de nove escolas. Nós atendemos as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem dentro da, da escola regular, mas assim as crianças que não, se, não conseguem assimilar, é, aprender do método, do método que a professora usa, que a escola usa. É uma escola de periferia, né, abrange um bairro já, assim, socioeconômico baixo né. E são crianças mais, é, mais né, por causa de estar num bairro mais afastado mesmo. E a classe aqui social, ela é muito precária, né, vem de famílias é mais tumultuadas meninos que não me conhecem, nem as vogais eu pego sem conhecer as vogais e já, né cumprindo um programa da escola há dois anos, então chega pra mim com dois anos, assim eu olho, criança nem um homem sabe escrever né? e ali eu começo todo aquele trabalho, lá ah, eu vou lá atrás de novo, bem na pré escola bem lúdica, e vem Ao final de um ano, eu digo, no primeiro seis meses, é só mais contato. Os meninos no segundo semestre, é incrível, é notório mesmo. Você vê os meninos já escrevendo o nome, fazendo ordens mais simples. Uma cor azul para cada um, cada um pega uma cor O projeto de ação complementar é uma proposta de educação integrada, premiada pela Unesco. Nas palavras de uma diretora de escola, ele não gera gastos para a escola e não faz nada difícil ou impossível. Em resumo, é um projeto que tem os pés no chão e leva em conta o ritmo e as características individuais de aprendizagem. Então a gente usa é, métodos alternativos, né? Muito na logoterapia, muito... é um trabalho terapêutico, né? Seria o caso. É, com brincadeiras, jogos é, A gente sempre procura saber o que a criança está estudando Dentro de sala de aula Para poder confeccionar material Sempre aproveitando sucata é, Dentro do tema, dentro do que eles estão estudando Um, dois, três, E já aproveitando que eles também estão sendo solicitados pela professora A gente vai confeccionar material E vai já direcionando a atividade Quanto um, é? Sete Sete? sete. Se eu fizer isso daqui, porque eu não faço um plano de aula o mesmo inteiro. Cada dia eu faço o plano para outro dia. Hoje Ou, acordo com o rendimento, eu verifico o que, que eu preciso trabalhar mais. Eu vou ter que voltar naquele do conjunto mais uma vez. De que maneira? Se não deu certo daquela maneira, que maneira que eu vou fazer? Eu vou fazer usando outro tipo de, de exemplo, né? É, a gente procura muito corpo, né? A questão do corpo a gente é como se a criança tivesse assim ela se situar ela perceber que ela existe que ela não é um ser externo da realidade ela é um ser presente atuante né? no dia a dia ela é importante a gente tem crianças que a autoestima está lá embaixo que não se veem como gente que não se veem como sujeito que não se veem como um a gente importante no processo educativo né tão importante que sem eles a gente não existiria, né, e é, assim a gente vê o resultado assim, da criança pedir mais, a criança da sugestão, antes a criança era tímida, calada, tinha medo de falar, agora ela se permite errar, ela se permite arriscar, sabe, porque a gente percebe que a gente dá oportunidade, espaço para isso, ela perceber que ela é respeitada e, e não tem como ela não te dar esse retorno. Né? E isso tudo está é refletindo em que? Interesse em querer aprender, interesse de se situar no processo que ela está vivendo. Que cor que é essa daqui? Amarelo é... Ah, muito bem! E o vermelho como que chama a figura? A hora que ela consegue ler alguma palavra, que você vibra com ela e tal... Ela não sente que aquilo ali é hipocrisia. Ela sente que aquilo ali ela venceu. Porque daqui para frente é tipo assim mais fácil. Porque a tarefa maior ela conseguiu tirar do zero. A escola reproduz os preconceitos da sociedade. O programa escolar não considera as condições individuais dos alunos. A ênfase que dá no desenvolvimento cognitivo da criança Afasta o aluno com deficiência mental da sala de aula. A criança, ela não tem preconceito. Ela vê o diferente porque quando tem traços físicos são visíveis. Ela percebe o diferente, mas amanhã ela brinca como qualquer uma outra criança. Não há nenhum preconceito, principalmente na pré-escola e mesmo nas séries iniciais. Perguntas aparecem, a professora responde com naturalidade e isso passa quase despercebido, entende? O preconceito realmente vem do adulto. Por isso que, na minha experiência, nesses anos todos de integração, quanto mais cedo integrar, melhor para a criança, melhor para a sociedade, melhor para as outras crianças que não têm convívio com pessoas deficientes. Independente das dificuldades ou deficiências dos alunos, o compromisso do educador é com o processo de transformação do ser humano. Projetos e ações de educação integrada têm a vantagem de garantir o desenvolvimento harmonioso da criança. Para isso, os recursos escolares devem ser diversificados e, se possível, integrados. Nós vamos às escolas preparar para receber o nosso aluno, né? de uma forma muito descontraída, dizendo para eles que o nosso aluno é um aluno como qualquer um outro, apenas ele tem uma limitação, mas ele se comporta socialmente como qualquer uma outra pessoa, ele pode ter um comportamento como qualquer uma outra pessoa, tá? Então, para a gente tirar aquele mito de que o nosso aluno não pode conviver socialmente com os outros, tá? E a gente isso faz, dentro os professores, os porteiros da escola, a cantina, a gente prepara toda a escola para tratar aquele aluno como um ser, como um aluno, como um outro aluno. A gente não quer que a nossa criança seja tratada com discriminação em nenhum momento. Macaquinho, quer ser meu amigo? E o macaquinho disse... Preparar Olha, a comunidade escolar isso, significa discutir todas as dúvidas e questões. E o elefantinho um processo figura, onde se conversa sem ninguém. reservas sobre a deficiência. Olha, eu não gosto de ninguém, quero viver sozinho. E quem quer ser o macaquinho? O resultado melhor para mim, o que mais me agrada, é saber que o menino está feliz na escola, gosta da escola. E gosta dos colegas. É, para mim é um resultado é fundamental. É incrível. No final do ano a gente percebe assim, sabe, o desenvolvimento da criança. Não é uma coisa imensa, mas você percebe aquelas coisinhas pequenas que no futuro você sabe que vai se tornar uma coisa grande. É o início para uma coisa maior. Então a gente fica super feliz de ver criança que consegue vencer a etapa, né, no próximo ano já está acompanhando uma turma bem melhor. É bom demais, eu fico muito, eu fico emocionada no final do ano, quando eu vejo meus meninos, o que eles aprenderam nesse, no curso de um ano. É bom demais.